91%, mas algo me diz que esses últimos 9% vão acabar sendo chorados. Principalmente... Bom, não só pro, pelo fato dos chaveiros existirem, vou te contar. Ah, quer saber? Melhor deixar isso pra lá e é simplesmente ir aqui por baixo e eu definitivamente fui ali por debaixo, mas... Não sei qual era a melhor direção para eu me jogar ali, sem dúvida alguma. Eu, sem dúvida alguma, me joguei na direção do progresso e isso foi a decisão correta, certamente. Tipo... E yeah, é, tem muitos caminhos alternativos aqui que teriam, deveriam ser recompensadores que realmente não são aqui nesse jogo. É realmente esquisito o fato disso acontecer. Realmente eles uh, deram uma melhorada nisso. Em... Oh, tá aí o caminho que eu posso tomar. Definitivamente, eles melhoraram isso uh, no Star Allies, do jeito que eles fizeram as coisas mais... Uh, yeah, um, não tenho o que falar sobre uh, Planet Robot simplesmente pelo fato de ter sido tempo demais desde aquilo, mas... Enfim, como vocês podem observar, nós estamos jogando essas extras. Aqui, não é verdade? Porque isso aqui tá com a aparência de ser o primeiro mundo de novo e... é simplesmente me jogou diretamente no fim da fase e não chegou a fazer a gente pular alguma coisa. Algo me diz que isso aqui vai ser extra longo. Porque, tipo, a gente não fez a fase do castelo da Sectonia ainda, então... Será que eu não sei como o jogo implementaria isso, mas... é yeah, ok, novamente, tipo, eu tenho que... Prestar atenção e não levar dano de absolutamente tudo. Tipo, levar dano de absolutamente tudo não é ideal. Conseguir uma vida como recompensa ali não é ideal. Tem muitas coisas aqui que são menos do que ideais. Será que existe a possibilidade de você acabar esmagado ali e morrer? Seria hilário? Sim, sem dúvida alguma. Algo que eu também não quero ver, sem dúvida alguma. Mas, ok, não. na verdade eu quero ver... Eu literalmente expressei a minha curiosidade ali, mas, tipo, não senti... Hum. Mas... Tipo, eu gostaria de ver num vídeo do YouTube, não senti na minha pele. Existe uma grande diferença entre uma coisa e outra, e tal diferença deve ser algo. Enfim, mas... Olha, eu genuinamente estou com a previsão de que isso aqui vai, no total, demorar 40 minutos. Eu espero não estar correto sobre... Ok. É realmente tão simples pular ali? Tá bom, né? Peraí. Ah, correção. Deixa eu morrer aqui rapidão. Aí depois... E yeah, eu acho que a ideia é que você tem que ficar invencível ali pra andar ali e... Eu não tenho certeza... De como eu conseguiria uh, correr tão rápido ali, mas tudo bem. Não acho que isso não vai fazer tanta diferença. Uh, onde é que eu tenho que cair mesmo? Aqui e. Ah! Oh, qual é! Eu não queria ter flutuado ali. Ei, olha! As vidas estão ficando genuinamente úteis aqui. Finalmente isso tinha que acontecer. Então, o um momento aconteceu. Não perca tempo. Ah, todo fez com ataque. Você tem que, tipo, reapertar o botão pra correr. Isso. Não é bom. E... Ok. Como? Eu consigo fazer isso? Tô começando a achar que. Não, não, não. Eu vou, eu vou ficar insistindo. Até eu conseguir pegar o teleporte. Isso aqui tá. Sendo uma tremenda indignação aqui. Eu vou tentar até conseguir raiz. Yeah! Ok, eu só precisava ter deslizado que era o meu instinto inicial. Só não imaginei que isso fosse tão significativo. Agora, sabe que seria ótimo se eu pudesse manter a invencibilidade para potencialmente demolir um chefe? Só que o jogo não levou a gente diretamente num chefe pra potencialmente demolir, então é. É o que eu tô a dizer sobre isso? Ok. O chave é importante pra mim, pra você. O que aconteceu ali? Tipo, eu trombei com alguma coisa. O que? Eu não tenho uma ideia, mas... Houve uma trombada e isso não pode ser negado. Ok, eu posso simplesmente ficar na superfície d'água atacando em paz. Isso é algo que eu posso fazer. Isso é algo inteligente de se fazer. Isso... Eu posso mesmo fazer isso, eu nem preciso ficar dentro daquele buraco. Espera isso aqui é só para aquele Maxentomator. O que, que eu tô pensando com o meu cérebro, eu não sei. Uh, para falar a verdade, eu acho que é evidente que eu não estou pensando com o meu cérebro. Eu estou simplesmente indo e coisas estão acontecendo. E oh elas definitivamente estão acontecendo. E elas não vão deixar de acontecer, mas... Espero que com mais inteligência aconteça, mas é, continuo realmente curioso sobre como a situação do castelo da Sectônia vai acontecer. Quer saber? Eu acho que vai ter todos dois segmentos aqui. Vai ter o segmento das fases extras, aí depois vai ter um segmento do castelo da Sectônia é, separado depois do jogo salvar. Estou correto ou estou completamente errado? A resposta é... Oh, não. Não era isso que eu queria fazer. Mas deu certo. Então... Qual é o propósito disso? Ahá! Perfeitamente perfeito. E yeah, às vezes parece que, tipo, não vai ter nenhuma recompensa real. Mas, surpresa, tem uma recompensa real. Ok! Agora aqui eu sei exatamente onde a gente uh, pode conseguir um segredo. Espero que o teleporte seja onde eu imagino. Isso seria fantástico. Isso seria o ideal pro que tá acontecendo aqui. Porque, yeah, ali foi uma das áreas onde eu consegui uns chaveiros raros que eu simplesmente tinha que entrar no primeiro iglu da fase. Que. Não era algo que eu imaginei que fosse acontecer, mas é. Tipo, eu falo o primeiro iglu da fase, mas é o primeiro iglu que está na mesma. no mesmo plano 2D que você está. Porque, tipo, aqueles lá atrás, simplesmente é impossível você entrar ali, então não se deve nem tentar. Mas aqui, absolutamente, eu vou entrar. Agora imagina, tipo. Uau! Que insulto! Absolutamente nada útil ali, eu tô decepcionado. Ei, nós temos de novo esses blocos que estão mudando. É, eu suspeitei! Eu suspeitei! Aquilo foi suspeito demais! Para simplesmente. pensar que aquilo não teria muito propósito existencial ali. Mas enfim, vamos em frente. Malodir dá uma ajuda com o Xarope. Muito obrigado. Mas, é, yeah, não, lembra, lembra quando eu tinha feito a estimativa de 40 minutos? Eu acho que, basicamente, vai ser isso se tiver o castelo da Sectônia. Se não tiver, uh, não vai ser o caso, mas por que não teria isso? Seria uma opção... Uh, opção? Uma omissão tão extremamente bizarra que eu nem sei o que reagir, mas... Enfim, vamos parar de cogitar sobre o futuro... E nos preocupar com o presente. Quer saber aí? Vidas uhum. são genuinamente úteis aqui. Eu irei utilizar as propostas. E olha só. Vamos pausar. Vamos cair fora daqui. Porque nós temos chaveiros que a gente precisa obter. propósito, naquele tempo todo eu não consegui nem chaveiro. Eu sou completamente indignado com isso. Oh, eu também estou indignado com o fato de eu ter esquecido de... Aumentar a quantidade de play coins que eu tinha. Isso pode uh, ser realmente ruim pra mim, mas espero que não seja. Faltam tantos! A gente só tem 232, é uma quantidade pequena demais! Ah! E eu repito: Ah! Sobre tudo isso, mas é ok, vamos! Em frente e avante! E yeah, não, isso aqui é mais uma das outras Uau! Tipo... Eu acho que cada uma dessas essa, sei lá, podia ser pulada simplesmente pelo... Por cada... Uh! Teleporte que a gente tomava, mas... Iau! Isso aqui... Tá sendo realmente demorado. Então, e yeah, é não, eu acredito que a gente vai ter uma parada quando a gente terminar todas essas extras Aí depois a gente vai... Um chaveiro! Oh meu Deus, eles existem! Ah, então depois a gente vai pro Castelo da Sectônia após a terceira parada O que é insano pra mim, mas acredito que é o que vai acontecer A propósito, eu percebi uma coisa que eu... Basicamente, não nadei rápido uh, nesse jogo e eu não sei porquê eu estava tão contra nadar rápido nesse jogo. Tipo, é só apertar o botão ritmicamente que você vai mais rápido. Não é difícil, você pode até lutar um pouquinho contra a correnteza e não ser atingido por obstáculos no caminho. Então... Ah, pois é, né? Ah, eu. Honestamente, não me lembro qual fase. Hein? Qual fase extra pertence a qual mundo, mais é, eu tô realmente. Oh, pera um momento. Eu acho que. Nesse. É por aqui que tinha. Algo que eu podia explorar. Meu, não me lembro. Não, não, não. Eu tava pensando. Num negócio que não era uma fase extra. Eu acho. Eu de fato acredito. E não muito além disso. Ah, se tiver mais um segmento inteiro aqui. Ou oh, será que indo por aqui a gente chega. Não, porque isso aqui não é a parte opcional, isso aqui é a parte obrigatória. Aconteceu literalmente a mesma coisa. Que aconteceu quando eu tava jogando com o Kirby. Tipo, o jogo acaba sendo bom demais em te direcionar. Ok, tem um baú ali. Aquele baú, definitivamente é um baú. E ele absolutamente não tinha o milhão de reais que a gente escolheu no início do jogo. Absolutamente terrível terminar o jogo com 50. Mas, quer saber... Não faz diferença, porque quando você uh, sai e retorna, é tudo resetado. Enfim, tem um monte de chaves ali. Ok, é yeah, simplesmente uma questão de correr. E tipo, não é nem algo extra veloz, igual aqueles Waddle de brancos que... Não, eles não são Waddle tipo, uma hora eu vou ter que pesquisar. E quer saber, é só, é só um max Tomato? Isso é extraordinariamente inútil. Então, não vou nem perder meu tempo. Palhaços estão usando bambolês aqui. Sinto muito, mas é ilegal. Uh, tipo... Floralia, ou sei lá o que, já esqueci o nome desse vendido lugar. Uh, proibiu bambolês, uh, tipo, já faz alguns séculos. Eu acho que, tipo, os palhaços do lugar já deveriam estar cientes disso, mas quer saber, vez são palhaços. Palhaços não sabem a diferença entre o bem e o mal, então... E yeah, a tal diferença provavelmente está fora de sua capacidade mental. Ok, agora a gente simplesmente erra completamente. Bom, isso foi um fiasco. Vamos tentar de novo. Ok. Ah yeah, não, é isso que eu tenho que fazer. Eu não sei porque eu pensei que eu tivesse que fazer o contrário. Esse é o problema desse tipo de quebra-cabeça. Por quê? Ah yeah, não, isso aqui também não deu. Não deu certo. Oh não. Isso é um problema mais do que ideal. E Eu estou fazendo basicamente. Eu fiz ao contrário duas vezes. É. Basicamente o um resumo disso, isso é tão simples e ainda assim é um tipo de quebra-cabeça que acaba fazendo a gente se confundir. É, finalmente! Eu tava começando a achar que os portais uh, tinham cessado de existir, mas eles continuam. Ok, a gente já tá no quinto mundo aqui, de acordo com o fato de ter lava no lugar inteiro... Então, logo, logo a gente vai terminar isso. Pelo menos, tipo, assim a gente uh, pula alguns chefes com o negócio todo dos portais. E chefes... Bom, isso foi triste. É porque eu estava coçando a cabeça, portanto não deu pra reagir a nada. Eu absolutamente poderia ter reagido ali, mas eu não reagi mais. Enfim, mais uma instância uh, de vidas prestarem... Neste modo de jogo. Demorou, mas aconteceu. Certamente. Isso não pode desacontecer. Bom, posso fazer todo mundo. Eu não sabia que aqueles o... meteoros podiam ser destruídos. Mas agora eu sei. Realmente algo incrível de se observar. Uh, yeah, eu poderia editar o vídeo para fazer todo mundo ficar confuso. Mas para que Benefício nenhum Ok, eu podia ir pra lá, mas O que é isso? Absolutamente nada Seria legal se o jogo uh, Me desse algo Além de absolutamente nada Bom, pra falar a verdade Tipo, ganhar Algo Além de absolutamente nada É basicamente ideal Em todas as circunstâncias Não é verdade uh, Levar Sei lá uma bala na cabeça provavelmente é melhor do que não levar uma bala na cabeça A não ser que acabe por um acaso insano sendo... Uh, ok Uma bala terapêutica que por um completo acaso acertou um tumor não descoberto Ou um descoberto também, eu não sei Meu, isso aqui parece, sei lá... Algo que poderia ser utilizado em algum filme, e provavelmente já foi. Tipo, se é tão fácil pensar nessa possibilidade, é porque não é uma possibilidade muito criativa. Um, ok, o jogo está realmente determinado em me enrolar ali. Ah não, o jogo realmente está determinado. Quer saber? É bom que aquele model ali demore tanto, porque isso... Ah, eles realmente alteraram bastante o acontecimento aqui, né? Ei, ele parou ali e morreu. Eu não entendo por que isso aconteceu. Mas, é, ali, ali era completamente inútil, etc. Deixa eu prestar atenção aqui no que está acontecendo. Eu não vou deixar ele... Olha, é, eu provavelmente tenho que destruir os meteoros e impedir que ele seja uh, demolido por eles acho que é isso a grande diferença. Eu acho que é isso. Ok, isso já é o suficiente aqui. Eu só preciso fazer esse pulo. E fantástico. E com isso... E yeah, provavelmente eu vou conseguir no fim das contas um, mais um teleporte e isso vai terminar este segmento. Estou correto? Estou enganado? Eu não tenho a mais remota ideia. Ok. O jeito que o ângulo aqui funciona nisso aqui é um pouquinho esquisito, porque tipo. Ele deu uma resetada ali quando eu não imaginava que. Teria... Oh não! T Tava tentando mirar o ataque do Digi utilizando o giroscópio. Naturalmente, isso não é algo que funcionaria. É realmente necessário colocar as carfs ali, tipo. Isso. É somente uma perda de tempo completamente desnecessária. Mas, aí, geralmente, Hal sabe o que está fazendo a maioria do tempo. E, ok, é claro, naturalmente... Meu, já imaginou... pera o quê? Isso foi o meu cérebro dando um tilt. Já imaginou se você conseguisse, sei lá... Alguns pontos ali? <risos> Isso não daria... Muito certo. Ou oh, isso aqui é tipo o Extra 8, que eu esqueci que existia. A propósito, nesse tempo inteiro tem um inseto insistente uh, toda hora subindo uh, pelo monitor. Isso é desagradável, isso me distrai, isso é algo que eu não gosto. Uh, não interessa muito, provavelmente... Ou oh, o quê? Simplesmente aqui... Oh, não. Isso aqui é tipo... Como você passa de uma fase pra outra uh, Nessa fase mesmo Ai Aí... Pois é, isso é o que acontece Quando você não presta atenção uh, Prestem atenção Para não acontecer com vocês uh, Se você não Pressou em nenhuma parte bom Vocês provavelmente vão ser atingidos Pela mão e nada pode ser feito sobre isso Ali também, prestem atenção o fato de Desar não é uma coisa boa pra ninguém Então, yeah Será que, tipo, portais de pular Será que portais pra uh, ir pra outro canto existem aqui? Eu não tenho a menor ideia. É, provavelmente não. Provavelmente isso é uma fase que a gente vai ter que fazer na íntegra, o que certamente é uma decisão, se foi isso que ocorreu. Mas, e é, eu sabia que... Sabia que aquilo não foi bom. Eu, tipo, acabei me apressando em excesso. E quando você se apressa em excesso, você comete erros. E quando você comete erros, você cai. E quando você cai, você tem que repetir. Ah, isso, tipo, parece eu explicando videogames para uma pessoa que nunca con conseguiu conceber um conceito. Tipo... Uh, uma pessoa foi transportada do século 1700 pra cá, e a gente tá explicando como funciona, porque... Uf. Bom, isso é morte. Não, não é. Surpreendente. Uh, porque é existe uma distância tão grande de tempo que, tipo, ele nem possivelmente conseguiria conceber completamente jogos de tabuleiro, até simplesmente deveriam um esses joguinhos uh, promocionais, etc. que os médicos pediatras te dão para uh, te recompensar por se comportar bem no médico, ou em caixa de cereal ou coisa parecida e... do que, é que eu tava falando mesmo? Eu não sei uh, quando... Eu fico falando sobre o mesmo assunto por uma quantidade excessiva de tempo. Eu acabo com facilidade esquecendo de como o assunto começou. Um, especialmente quando eu estou jogando videogames. Tipo, provavelmente isso é o catalista principal para a situação, aquilo aquilo estava tá lento demais. Não estou satisfeito com o nível de lentidão acontecendo aqui. Por que? Que tipo de nível de lentidão seria aceitável, para falar a verdade? Tipo, ok, se você estiver sincronizando uh, diversas coisas. Eu acredito que, tipo, existe um nível de lentidão aceitável para algumas que você uh, configura. Coisa parecida, tipo... Eu imagino que... Oh, que não morra! <risos> Às vezes é difícil se livrar de uma bomba. Ah, pera um momento. Eu não posso simplesmente... Não? oh, porque... Ali, ali é um lugar completamente diferente. Meu, nem lembrei dessa transferência aqui. Mas, enfim, a coisa importante é que a segunda dinamite... Pra falar a verdade, eu não sei nem se a segunda dinamite vai ter uma recompensa boa se a gente levar até o final. Eu tô simplesmente fazendo isso porque é uma tarefa que está aqui no videogame para ser feita. Então, é claro que eu vou fazer... A tarefa que foi criado só pra isso, mas tipo... Ah, yeah, já... uh, yeah, isso, isso, perfeito. Perfeito, se eu tivesse feito isso antes, eu estaria mais feliz aqui. Uh, só tem um baú ali. Yeah? Não, isso definitivamente se qualifica como uma perda de tempo. Muito obrigado, videogame. Tirando a parte que eu não agradeço muito, no fim das contas. Meu, é realmente absurdo a diferença de tempo de cada parte aqui. Tipo, você uh, joga os primeiros mundos e pensa... Ah, tudo vai ser rapidinho, vai ser tranquilo. Eu posso terminar de editor uh, sem nem salvar nem nada. Então, uh, você continua jogando. E se você, sei lá, tinha um compromisso inadiável e decidiu jogar isso aqui porque achava que era algo... Relativamente rápido para se fazer enquanto esperava, ah, não dá exatamente. Só que, ok, isso o que eu tô falando aqui não cola porque, tipo, é um 3S só fecha e depois carrega. Se precisar, e pronto, problema resolvido. É um jogo portátil. Eu acho que, tipo, o fato do jogo ser portátil é a única coisa que uh, faz esse modo ter saves. Porque se não fosse portátil, isso foi inútil. Porque se não fosse portátil, uh, provavelmente ia ser uma grande maratona que você não poderia salvar. <risos> Mas... Espera aí. Não. Não. Kirby... Kirby Star Allies já teve uh, coisa equivalente para, tipo, literalmente todos os poderes. E aquilo não é coisa que você uh, faz de uma única vez. Até onde eu me lembro. Você pode simplesmente a qualquer momento uh, sair que o jogo vai estar tá salvo, não é? Bem, agora eu não... Não me lembro... Uh, certamente os comentários vão lembrar Por terem memória mais fresca Mas... Uh, e eu não sei exatamente porque eu tô me preocupando tanto Em conseguir essas etc Isso aqui é uma fase que a gente tem que fazer uma segunda vez A propósito, momento incrível de qualidade de gameplay Ali, simplesmente saltando... Na direção onde nada daria certo ali. Absolutamente fantástico para todos os seres humanos que compõem este planeta. Ah, mas... Essa fase aqui é realmente longa. Ela... Ela é... Oh! Ok! Exceto que eu acredito que a gente chegou no fim dela até onde eu me lembro. Ah, o problema é que eu não me lembro muito. <risos> É fácil confundir uh, fases em Kirby, particularmente. Uh, o fato de ter espinhos no teto é algo menos que ideal. Ah, eu eu apertei o botão de atacar ali, cedo demais. Oh, uau, wow. Hornhead, você não durou. Você tentou! Sem dúvida alguma, mas isso foi... Ah, não tem diversos chefes? É, sim, ok, eu... Disso eu me lembrei de é um problema mais sério quando você está usando o King DJ. Au! Qual é? Eu acredito que eu fui rápido o suficiente para que está seguro, mas, bom, o jogo discordou e nada pode ser feito sobre este fato aqui. Ah, quer saber? Eu provavelmente não deveria estar levando pancada de tudo aqui, senão eu vou ter que. Eu provavelmente reiniciar essa parte toda se eu acabo morrendo. Isso. Peraí. Ou oh, só, só dois? Ok, tudo bem. Então a gente tem uma pausa, porque esse jogo é insano de vez em quando. E quer saber? Já passou uh, 28 minutos, isso já, já é mais que suficiente. Vamos Play Coins... Mais uma vez. Pelo menos a gente teve mais uma oportunidade. Oh, a gente tá tão perto do limite de 256. Tão perto e ao mesmo tempo tão longe. É... É algo. Sem dúvida alguma.